Seja muito bem-vinda ou bem-vindo à última aula do módulo 3 do curso de Python para Inovação Cívica. É agora que a gente vai chegar e um pouco além do que a gente viu até hoje, né? Muita coisa sobre scrape e como que a gente pode fazer raspadores para o querido diário. Mas agora a gente vai avançar um pouquinho. Então a gente vai tocar em assuntos como alternativas ao scrape, que você pode achar mais interessante dependendo do que você quiser fazer. E também um jeito legal de lidar com esses, esses documentos de formato fechado. A gente fala que o querido diário abre esses dados. Vou mostrar um pouquinho como é que ele faz isso. Então, quais são essas alternativas aí? Três das mais conhecidas bibliotecas no meio de raspagem em Python são é, Requests, Beautiful Soup e Selenium. Requests e Selenium são alternativas mais claras a, ao Scrape, porque elas fazem parte da funcionalidade de poder fazer requisições e tudo mais, mas, por exemplo, Requests é bem mais simples, e Selenium é, oferece funcionalidades que o Scrape normalmente não teria, que é, por exemplo, o carregamento dinâmico de páginas, porque ele realmente usa um navegador para poder fazer essas requisições. Então, quando... For necessário uma coisa que não foi possível fazer com o Scrape assim, de, em, não tem, em tempo hábil, então é, talvez o Selenium seja uma boa alternativa. Já o BeautifulSoup, ele pega aquela parte de interpretação que o, Selenio, que o Scrape fornece com o, o método XPF, por exemplo, os seletores, né, de interpretação do documento que você recebeu, e fornece essa interpretação para HTML e XML com uma linguagem de seleção própria. Vamos dar uma olhada em como que a gente vai fazer um exemplo de raspagem do, da página inicial de KETT com requests e BeautifulSoup. É, primeiro vendo aqui como instalar, né? é bem simples o, a instalação, e a gente vai salvar a, o nosso resultado num JSON, e para isso a gente vai criar o nosso código no arquivo kett.py. Primeiro aqui a gente tem coisas que a gente já viu, já está acostumado, né, em ports, como bibliotecas padrão do Python, mas a gente também tem aqui o... as bibliotecas requests de BeautifulSoup. A gente vai precisar iniciar o request de um jeito diferente, né, no caso iniciar a nossa raspagem jeito é diferente, porque aqui a gente precisa fazer a nossa requisição inicial, a gente vai usar o request para fazer ela, a gente usa ali o método get, e... A resposta que a gente recebe, a gente coloca o conteúdo dela no objeto Soup, que vai fazer essa interpretação para do HTML, que seria um string, para a gente poder executar aqui os nossos seletores. Os seletores têm essa linguagem né, de find, find out, não sei o quê, que é bem interessante, né? você vai concatenando o uso desses métodos para ir descendo na árvore. Depois tem vários usos disso, mas a estrutura da nossa raspagem é a mesma, né? Só substituindo ali alguns usos de find, find all, o nosso filtro, por exemplo, do nosso cabeçalho, botei ali direto com um slice no, na seleção ali do, dos editions, né? Pulando o primeiro elemento e pegando o resto. E por fim, a gente vai salvar essa lista que a gente foi dando, foi botando itens nela, vai salvar no JSON. E aqui a gente vê essa execução super rápida do nosso código. Agora o Selenium. Selenium é baseado em navegador, né? então aqui a gente vai usar o Chrome, então é, tem que ter o Chrome instalado para poder replicar esse código, mas também é possível usar outro navegador como Firefox e tal. Então faz aí a instalação e vê se não dá nenhum, nenhum probleminha, qualquer coisa visita a documentação. Aqui é basicamente a mesma estrutura de novo, só que agora a gente vai importar os Web o WebDriver do Selenium. O WebDriver é o navegador. Né? Então, aqui a gente vai usar o Chrome como WebDriver e isso vai abrir a janela do Chrome quando, a gente, quando executar essa parte. O, no próprio driver, a gente vai fazendo os GETs, né, as requisições, e aí essa requisição inicial vai mudar lá a tela do navegador e o próprio objeto driver vai ser alterado com isso. No caso, aqui o driver.pageSource, dependendo se a gente fizer um outro get, vai ser alterado para o um novo pageSource. E a gente perde aquele primeiro, a não ser que a gente salve em outra variável ou coisa do tipo. Então, aqui a gente vai pegar o pageSource e botar no, no, no BeautifulSoup né, o nosso, nosso código fonte. E o resto continua a mesma coisa. A partir daqui, nós estamos usando o BeautifulSoup. Poderíamos usar o próprio Selenium. O Selenium tem seletor, tem, dá para usar o método de seletor, mas são bem verborrágicos e às vezes é mais. É, fica mais, mais limpo o código se a gente usar um Beautiful SUP. E por fim a gente vai ter que fechar o nosso navegador, né? A gente abriu ele, a gente tem que fechá-lo e vai salvar o, os itens que a gente coletou agora no JSON também. E aqui a gente consegue ver o nosso código sendo executado, o navegador abrindo, depois fechando e os nossos itens sendo coletados. Agora vamos ver como é que a gente lida com documentos que não estão em formato aberto. A gente pode usar muitas ferramentas de código aberto para poder fazer essa, essa conversão, né? essa abertura do, do formato. Uma que a gente usa no Querido Diário é o Apache Tika que tem uma impressionante variedade de formatos para o qual você pode extrair o texto. Então, usando o Apache Tika a gente consegue extrair, é, tem muita robustez em relação a quais documentos a gente vai conseguir extrair com o Querido Diário. No Toolbox, no Querido Diário Toolbox, a gente tem um tem protótipo de como utilizar essa de como utilizar esse, essa extração de texto e permite que a gente possa fazer na mão muitas coisas que o querido diário faz ali dentro da sua infraestrutura automaticamente, que pode ser bem interessante para sair mexendo e tudo mais. E aqui eu vou mostrar como que o tubox consegue converter um arquivo de formato fechado para formato aberto e depois que ele estiver convertido, como é que a gente pode extrair informação interessante como, por exemplo, quais os CNPJs foram encontrados no texto. Aqui nesse notebook, a gente vê primeiro as instruções de como, de como executá-lo, né? o que é necessário para poder executá-lo. Depois tem os importes e as indicações de caminhos, do, por exemplo, do arquivo que a gente quer extrair. Né? E agora a gente vai carregar o, o extratotica e criar um objeto de diário, que é o gazette que é como o toolbox trabalha, para poder botar o, as coisas que a gente extrai dentro de uma caixinha. E aqui a gente vê como que a gente consegue extrair o conteúdo, né? e ver que o Toolbox ele coloca nesse Gazeta uma um string Python, de fato. Então a gente consegue fazer com isso qualquer coisa que a gente conseguiria fazer com qualquer string Python. E aqui a gente também consegue ver um dicionário, que são os metadados do arquivo. A gente consegue extrair informações como, por exemplo, quem foi o autor, quando é que foi criado e várias coisas que ficam meio escondidas ali nos metadados. Depois a gente vou mostrar aqui como é que a gente extrai os CNPJs. Essa função ela casa o padrão né, dos CNPJs, mas pode, pode ter erros, né? pode vir padrões que parecem CNPJs, mas não são. Então ela também valida com o dígito verificador do, com o número verificador do CNPJ e ver se esse CNPJ é um CNPJ válido. E aqui a gente só está vendo os CNPJs válidos encontrados no texto. Vamos dar uma olhada aqui no último CNPJ e ver como ele é mencionado. Ele é mencionado como, está aqui o final do nome da empresa, CNPJ número tal. Então de fato ele foi mencionado como um CNPJ no texto. Deu para ver como o toolbox é bem fácil de usar, espero que seja útil em qualquer aplicação que você já esteja pensando. E esse é o final da última aula do módulo 3 do curso de Python para Inovação Cívica. A gente viu tanta coisa nessas 10 aulas e agora a gente foi um pouco mais além do próprio, dos próprios raspadores do querido diário e viu o, como que o querido diário faz essa libertação dos dados. Então é um projeto muito importante, muito relevante, espero que tenha perdido um pouquinho o medo de como fazer essa, essa interação com o projeto, que também tenha interesse em fazer os seus próprios projetos e tocar a inovação cívica que é tão importante para o Brasil. Muito obrigado.